Bom dia, Ser de Luz! Bem-vindo ao Conectando com o Eu Superior. Hoje é o nosso vigésimo dia do ciclo de 21 dias de meditações. Sente-se confortavelmente, prestando atenção na sua respiração. Respirando profunda e lentamente. Percebendo o ar que entra e que sai dos seus pulmões, inspirando e expirando, vá tomando consciência do seu eu superior, que é você em essência, lembre-se que você é um ser de luz, e que é uma centelha divina, você é parte da fonte criadora, é um potencial infinito e pode criar o que desejar na sua realidade. Permita-se estar cada vez mais conectado ao seu Eu Superior e consciente da sua Divindade. Você é Coração, é puro Amor e manifesta o Amor Incondicional na sua realidade. Mantenha seus pensamentos alinhados com o que quer manifestar na sua vida. Repita mentalmente. Eu sou uma centelha divina e manifesto a alegria na minha realidade. Eu sou uma centelha divina e manifesto a harmonia na minha vida. Eu sou uma centelha divina e manifesto a abundância na minha realidade.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 Eu sou um ser de luz e ilumino tudo à minha volta. Gratidão, gratidão, gratidão.